Olá, tudo bem? Eu sou William Silva Hoje trazendo o tutorial da música Isaías 9 Do cantor Rodolfo Abrantes, ok? Então antes da gente ir para o tutorial Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho para receber as notificações, ok? Bom, música tranquila de tocar, tá? Ela está em Ré maior, né? E tem muitas coisas legais aqui que Eu quero mostrar para vocês porque... Muita gente tem me perguntado como que você vai fazer para tocar a música no teclado, né? A princípio eu estava tocando no piano, mas eu cheguei à conclusão que esse timbre que eu vou usar aqui é o que vai dar mais certo para música, ó. Tá vendo? Vou fazer aqui um trecho da introdução para vocês, ó. para tirar até a frase da guitarra aqui, ó. Tá vendo? Então assim, é, ficou bem legal, tá? Pelo menos ao meu ponto de vista, né? Usar esse timbre, que isso aqui é um piano elétrico, tá? Um E-piano, ok? Aí se procura no seu teclado aí, tá? É, vai escrever E.piano. E aí você vai vendo qual deles aqui chega mais perto desse timbre, ok? Bom, vamos para a introdução, então, né? Introdução Ré, tá? Vou passar aqui bem simples, depois a gente vê o dedilhado. Ré, Lá, Si menor, ok? É, fazer uma observação que eu tô tocando em cima da versão ao vivo, tá bom? Então, beleza, a gente tem esses três acordes, tá? Ré, Lá, Si menor. Como que vai ser feita a introdução? A introdução... A gente vai trabalhar aqui de uma forma de mudar um pouco as notas do acorde tá de lugar. O Ré você pode fazer aqui, tá? Se você não é acostumado a fazer, você vem para cá, ok? E o Ré ele vai, vai ter essa nota na ponta, ó. então vai ser aqui, ó. Tá? Então, é, você que é aluno do curso aí, que veio falando sobre encadeamento, Tá? Essa música aqui a gente vai usar um pouco de encadeamento agora no começo, tá bom? Ó, e você que nem aluno, né? Se quiser aprender o que é encadeamento, entra lá no curso que eu te explico. Vamos lá? Então o Ré vai ser aqui, ó. Vai até a ó. Tá? Então, ó, Ré. Cai no Lá aqui, ó. Ok? Não vai, não vai fazer essa nota agora, não, ó. Tá? Faz, ó. Si menor aqui, ó. Tá? Fazer de novo, ó. Vai ser, então, aqui, ó. O Ré aqui. Tá? Aí vai fazer, ó. Cai no Lá aqui. E o Si menor aqui. Aí vem de novo, ó. É, tá vendo? Cai no Lá aqui. E o Si menor aqui. Ok? Mais uma vez, tá? Bem devagarzinho, ó. Ok? Aí vai fazer umas três vezes isso, né? segunda, né? Vai para terceira. Aí na quarta, vai fazer isso aqui pra entrar cantando, ó. Legal isso aqui, né? Ó, que é uma frase que ele faz na guitarra, né? Como eu toco lá com o Elia Silva e ele costuma usar muito esses fraseados de violão, de guitarra, aí eu acabei pegando, tá? Vai ser aqui, ó. Tá vendo, ó? Mais uma vez devagar, ó. Beleza? Beleza, de novo, ó, bem devagar, ó. OK? Então fazer uma vez aqui, tá? Inteiro, vamos lá. Eu tô tocando exatamente o que ele tocou, tá, gente? É uma adaptação, né? Agora vamos para a quarta vez. Ó. Aí entra aquela frase. Um menino nasceu, tá? Então vamos lá. A princípio a gente vai tocando os acordes aqui nessa parte, desse jeito. Pra vocês pegarem mais a sonoridade, depois eu toco com o um acorde de bolachão, tá? Então, ó, essa parte aqui, até o debaixo das suas eu me escondi, são só esses três acordes, ó. um menino nasceu Como um filho se nos deu E ele é o próprio Deus que vive em mim Debaixo de tuas asas eu me escondi Tá vendo as inversões, como eu tô usando? Tá, ó, o Ré aqui, igual na introdução, ó. o Lá aqui E o Si menor aqui Tá, para chegar no som mais aproximado da guitarra Vamos continuar, então é, Debaixo de tuas asas eu me escondi Tá Agora a outra parte, o seu nome é. Daqui pra frente, eu vou soltar mais os acordes pra gente não ficar tão preso essa sonoridade, tá? Sol. E o seu nome é Si menor. Mi menor. Maravilhoso. Sol. Glória ao Si menor. Príncipe da paz. Beleza? Daqui vai voltar. Agora é a hora que eu vou passar para vocês aqui só o acorde bolachão que eu quero passar aqui umas ideias para vocês. Vamos lá. Me perguntaram como fazer a levada dessa música no teclado, tá? Ainda que você esteja usando um piano, um som de piano acústico, ó. Você vai vir aqui, ó. Por quê? Ah, William, que nem uma pessoa comentou lá, ah, eu tô de saco cheio de pulsação. Entendeu? Teve um camarada que comentou isso, né? Levou um monte de resposta lá das outras pessoas. Muita coisa é só pulsação, entendeu? Então, assim, é... a gente tá falando aqui porque se eu for tocar essa música ao vivo, eu vou tocar ela assim. Talvez não com acorde quadrado, que eu costumo tocar mais aberto. Mas eu vou tocar com pulsação, ó. Um menino nasceu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 Olha o príncipe da paz. Vocês estão vendo? Então, assim, nessa hora é importante você ter isso em mente, porque lá na música é isso que está acontecendo na música, entendeu? Então, assim, a música já não tem teclado. E você ainda quer tocar diferente do que a proposta da música é, você vai estragar a música, provavelmente, tá bom? Então vamos pegar essa pulsação aqui, ó. É, a sequência aqui do, do menino nasceu, né? São três acordes apenas. Ré, Lá, Si menor, tá? E aí é só o loop, a repetição. Então vai ficar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então são quatro tempos aqui. Quatro aqui. Tá? E aqui vai ser oito batidas, tá? Vou contar quatro duas vezes, né? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Vamos cantar. Ou melhor, vou falar a letra, né? Um menino nasceu. Tá vendo? Ó? Como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus Que vive em mim São só três acordes, hein? Debaixo de tlas asas Eu me escondi Beleza? Até aqui Agora vai vir Sol Tá? Ó, vai vir agora essa parte Sol Si menor Mi menor depois sol si menor e lá ok vamos essa parte e o seu nome é maravilhoso glória a Ok, vamos ver agora a outra parte. O céu começa a se abrir. E aqui rolou uma coisa bem interessante, né? É, em algum vídeo meu aí, alguém comentou dando a entender que o vídeo está errado porque está diferente do app do Cifra Club. Na verdade, pode ser que o app esteja errado, porque essa parte aqui, olha só isso: entra aqui, ó, o céu começa a se abrir. Então, se menor, faça o menor, tá? Aí vem si menor de novo, toda a terra se dobrou a ti, sol. Lá no Cifra Clube, nessa parte Cristo, o rei dos reis, entra um ré maior. Cristo, o rei dos reis. Ré, faz o menor, tá vendo? E sol. Quando eu fui ouvir a música, lá não entra ré. Entra um ré com Fá sustenido, tá? Então faz aqui, ó. É, o céu começa. Toda a terra se dobrou a ti. Ó, pra onde vai agora? Ré com Fá sustenido, Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Tá vendo? Então eu vou passar essa parte pra vocês. Ó, o céu, si menor, começa a se abrir. Fá sustenido menor. Toda a terra, si menor. Se dobrou a ti, sol. Aqui, ao invés de fazer ré, como está no Cifra Clube, você vai fazer ré com Fá sustenido. Cristo, rei dos reis, Fá sustenido menor agora, veio nos buscar, sol, ok? Próxima parte, si menor, leva-nos em tuas mãos. Então é si menor, leva-nos... Em tuas mãos, faça menor. Pelas portas si menor da cidade, Sol. Agora sim vai vir Ré. Na nova Jerusalém, Ré, faço em menor. Sua noiva vai entrar. Ok? Então essa parte fica. O céu começa a se abrir toda. Né? Leva-nos em tuas mãos Pelas portas da cidade Ré maior Na Nova Jerusalém Sua noiva vai entrar Beleza? Até aqui, tá? É, tá suave até aqui, ok? Aí assim, a música tem um solo lá complicado, viu gente? Que é um solo meio de guitarra, é um solo de guitarra né, na verdade Na né? primeira parte do solo ele faz a melodia, na segunda ele improvisa Então o que, que você pode fazer na hora do solo? Você pode fazer a melodia dessa parte Porque o arranjo, os acordes são exatamente os mesmos Dessa parte aqui o céu começa a se abrir, tá? Então a base do solo é Si menor. Fá sustenido menor. Si menor. Sol. Ré com Fá sustenido. Fá sustenido menor. Sol. Aí a segunda parte. Si menor. Fá sustenido menor. Si menor. Sol. Aí Ré tendido menor, sol, ok, aí dá pra tentar fazer alguma coisa aqui, né, deixa eu ver aqui, né, Primeiro, agora vai vir a segunda parte, tá? É isso aqui, tá? A melodia. Vamos ver? Sim, ó, e outra coisa, né? Fazer, mas agora a gente não tá fazendo aqui, ó. É um, dois, três, quatro, né? Você vai partir para a mão esquerda, tá? Tá bom? Então, vai treinando isso aqui, hein? Eu vou passar a melodia para vocês, ó. Sobre si menor. Essa foi a primeira parte, tá? Vamos para a segunda agora. É isso aqui, tá? Qualquer coisa diminui a velocidade do vídeo, que senão vai demorar muito esse tutorial, ok? Acabou essa parte do sol, lá e volta. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, rei dos reis, veio nos buscar. Beleza? Aí vai. vai. Leva-nos em tuas mãos Pelas portas da cidade Na Nova Jerusalém Sua noiva vai entrar Aí ele vai repetir mais duas vezes, né? Na Nova Jerusalém Sua noiva vai entrar Mais uma na Nova Jerusalém, sua noiva vai entrar. Ok? Daqui agora a gente vai para a parte do Santo Santo. Antes da gente ir, né? Deixa eu falar um pouquinho para você do meu curso. É, eu não sei se você já conhece, mas eu tenho um curso online, ok? Com uma plataforma exclusiva, aulas exclusivas com técnicas, PDF para baixar e suporte que eu dou para os alunos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 Agora vai vir a parte do Santo Santo, né? É, outro erro do Cifra Clube. tava tudo igual todas as vezes, né? Todas as vezes lá começava em Ré. E não é, tá? Começa em Si menor, tá? Ele faz. É... Na Nova Jerusalém, sua noiva vai entrar. Aí ele vem pra cá, ó. Cantamos Santo. Si menor, tá vendo? Faço menor. Santo. Si menor de novo Santo é o Senhor E Sol Aí agora vem Ré Santo Santo Santo E Sol é Senhor Beleza? Então, ó, sequência ó. Si menor Fá sustenido Menor Si menor E Sol Aí agora vai vir Ré. Fá sustenido menor. E Sol. tá? Aqui. eu É que isso aqui é um clima, né? Esses climas eles são legais. Isso aqui é um clima. E esses climas são legais de tocar só segurando o um acorde, né? Porque imagina, ó. Cantamos Santo. Santo. Santo é o Senhor Santo, Santo, Santo é o Senhor Tá vendo? Esses climas, o legal deles é isso aqui, é só jogar o acorde, tá? Nessa mesma sequência de acordes, vem a outra parte que é Ninguém me toca como você Ninguém me vê como você me vê Faz brilhar teu rosto sobre mim Beleza? Mesma coisa, ó Repetindo Ninguém me toca como você Ninguém me vê como você me vê Faz brilhar teu rosto sobre mim Ok? Gente, eu acho que é isso, tá? E aqui vai rolar mais um clima com solo de guitarra, com um monte de coisa que aí já não tem como fazer no teclado, né? E o clima vai dentro dessa ideia, né? Entendeu? É, a guitarra vai fazer o solo em cima dessa sequência de acordes, tá? É, e aí a música vai desenrolar o final dela aí, tá bom? É, é uma música comprida, tá? Eu tentei aqui facilitar o máximo possível pra vocês, tá bom? É, eu acho que é uma outra ideia que eu usaria, tá? É, só que aí eu ia ter que abrir mais o acor os acordes, né? É, uma, é a mesma levada, ó Tá vendo? O céu Começa Eu também usaria isso aqui dependendo do momento não vou fazer uma vez devagar sobre o si menor para vocês verem ó. é literalmente isso ó tá vendo? aí pro faço também vai ficar aqui ó aí volto pro si menor até uma um miau aqui né mas é tranquilo tá bom então que é uma ideia que eu provavelmente usaria também tá bom para poder fazer uma rítmica Ok pessoal bom é, espero que tenha ajudado tá lembrem que a cifra tá na descrição do vídeo Ok aquela apostila de 100 cifras o link tá na descrição também tá bom eu não tô mais usando aquele WhatsApp lá ok então assim vocês entrem lá no link direto e baixem lá. Tá bom, gente? É, espero que tenha sido bênção para vocês, tá bom? E que todos vocês consigam tocar aí, tá bom? Também é possível usar o piano acústico também, entendeu? Dá para tocar de tudo quanto é jeito essa música aí, ó. Vai normal, tá vendo? Ó. Acho que até aquela frase lá, ó. Tá? Vai normal com piano acústico do mesmo jeito, tá bom? Só usei o elétrico para mostrar para vocês aí que, às vezes, isso dá uma criatividade a mais, tá bom? Então, até o próximo tutorial, gente, tá bom? E Deus abençoe a vida de vocês aí. Fiquem com Deus. Um abraço para vocês, hein? Tchau!